E aí galera, beleza? Eu tô aqui com desta vez com ele, o Godlike, que o mito que eu tô dizendo que ia dar trabalho, eu é o bicho. E aí, seu puto, fala pra galera aí. E aí? Boa demais? <risos> é, o bicho tá com <risos> ainda, e aí? Boa. <risos> tu é, Bahiana, é É o bicho, tá é de onde? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí, o bicho é mineiro. Faz tem muito queijo por aí, velho. Queijo. Tá <risos> queijo, queijo agora aí? Queijo Minas sou pão de queijo? <risos> os caras cara quando falam de mineiro, o cara pensa, logo, tá comendo queijo do lado aí, ó. É, tá com pão de queijo na mão é. <risos> puto. Tudo puto. Vamos lá, vamos fazer as perguntas desse caralho aqui, tá? Vamos lá. Olha, vamos quanto bora. tempo de jogo tu tem? Ah, uns três anos de jogo. Mas tu começou ali do mar, não foi? Foi, do foi pouco depois do Dumas. beta. O pouco depois do beta é 2009, né? Ou é 2010? É, acho foi. acho que foi, foi 2009, sei lá, 2010, sei lá. E se for 2009, você tem mais ou menos 5 anos, 6 anos de jogo. É, tipo isso aí. Olha, <risos> <risos> já dobrou o tempo, viu? <risos> <risos> Vamos lá. Qual o significado do seu nome? No caso, well o oh. não o Godlike. O Godlike era o do Mario. Era o do Marcio. Por que o bicho. Então, É o Bicho veio de uma música que o cara canta Ah, eu sou o bicho, aí que ele é o bom, ele é o bom no que ele faz, entendeu? Ah, ah. Na música é o, que, ele, que ele pronunciou É o Bicho, era, ele era bom no que ele faz, entendeu? Tá explicado aí, ó, viu, galera? Entendeu? É por causa da música. Na hora que você viu o, o bicho você começa a cantar aí, viu? <risos> vou, vou achar essa música com é, né, que tá? Olha, bicho já passei pra você a tabela. Vamos lá pras perguntas polêmicas do jogo. Você sabe quem é que tá inscrito? Você já deu uma olhada já? Já, ah, eu preciso só tirar a print do KD e postar agora. Ah, bem lembrado. Você ficou devendo. e devendo. Vamos lá, no caso... Desses jogadores participantes aí, quem vai lhe dar trabalho? Quem vai me dar trabalho vai ser o Franga. O Franga, o Frango vai dar trabalho. Isso, vai. O bicho, ele vai. Ele, ele sabe da sua tática de parede, como é que é. É. Ai, ele olha ele já ele tem taca. muito tempo jogando comigo. Tá cheirando e... parede, seu filho da puta. Eu vou é... cheirar aqui também. Vai ficar aí. É... Vou ficar aqui ele, também. Ele sabe meu estilo de jogo e eu sei o dele, então vai ser um combate muito foda. Ó. Oh. Mas. Não sei, vai ser bem difícil. O Cyborg também joga bem, o tape Então, e o mas eu acho que E o Kafly? Ah, o, o que, não, que você é... tá o esperando o Kafly? Esperando eu nada. Quero, o meu, eu, eu quero combate com o Kafly, mais ninguém, eu não preciso de mais nenhum combate, eu só quero o Kafly <risos> porque ele é falador. Ele é falador, só fala. É... Não joga bosta nenhuma. E, e engraçado que eu fiz uma enquete, você viu a enquete que eu fiz colocando. Façam suas aspostas e botei os eu jogadores. Vi... Ninguém votou do Cafai, meu Deus do céu. <risos> Ninguém tá achando que Cafai ganha essa porra aqui, não. Porra. <risos> Pronto, God, e agora me avise aí. Quem destes aí não vai dar trabalho nenhum. Diz aí. Bom, quem, quem não vai me dar trabalho vai ser o um menorzinho. Que e... ele gosta de falar muito. Fala que, ah, meu clã é ruim. Que o jogador do meu clã é... É tudo bosta, e, e chegou lá no campeonato e ah, tomou de 5 a 1. Eita, e aí, caralho. pra mim, o menorzinha não vai me dar trabalho. Pronto, tá feito o desafio pra você, menorzinha, você tá fudido, vai ter que mostrar. O Menorzinha ganhou uns torneios de um contra um aí, né? Mas todo mundo sabe que esse ganhou. torneio é tudo cheirando parede. Pega a vantagem e campera na base. <risos> é, nem o que like aguenta desse jeito. Porra, eu sou parede, <risos> mas desse jeito, puta que pariu, né? Desse <risos> jeito. Beleza, então, agora. Vamos pra próxima pergunta. E vamos e, terminar, a... então. Ah, diga aí. Beleza. Completo, é... completo. O campeonato já vai ser esse sábado agora, né? Sábado agora. Começando em 2 horas até. Deixa eu ver. 10 horas da noite. Beleza. Beleza, eu vou começar os combates com quem tiver online na hora e vou dar até 10 horas da noite para as pessoas chegarem e fazer esses combates. Eu só vou rolar os combates dos, dos competidores que tiverem no momento. Se uhum. não tiverem chegando, eu vou, vou atrasando. E vai ser demorado, né? Porque cada, cada luta, cada competidor, cada dupla, né? Vão lutar até 3 vezes, né? Dependendo de se empatar. Se um, e se ganhar duas vezes já era né Tipo, eu escolhi meu Uma mapa pergunta, O cara se... ganhou do meu mapa, pronto uhum. Você já fez a tabela já? do Eu quem não fiz quem a, que vai jogar? a tabela aí ainda Mas eu disponibilizarei ela Exatamente de noite Vai ficar mais ou menos umas, Duas horas da manhã já tá disponível lá aí. Beleza. Vai ter um vídeo mostrando Os competidores falando mais alguns afins E a, quem vai se enfrentar beleza Duas horas da madrugada De sábado no caso né e me diz uma coisa, é, desses jogadores que estão aí inscritos, quem você tá sentindo falta aí? Que cara que você acha que assim, porra, caralho, cadê tu aqui, porra? Pô, então, eu tô sentindo falta do Laconic, que é o cara é... lá do meu clã Pô, O Laco só gente fala, boa. O Laco ele... só fala, só conversa, chega, todo mundo de noob some do jogo Tudo Kira é noob, também, viu? queria que o Kira participasse, mas não vai participar é, o Kira, ele, ele, ele tem uma polêmica comigo, ele deve estar tá retado Ei, É, quando chegou de hack, eu não vou olhar caralho, não <risos> mas, mas, beleza então, meu bicho, Valeuzão, a entrevista O pessoal beleza. conheceu mais sobre você, o pessoal tá todo mundo voltando em você e o Cypher Pra ganhar o Championship Pois é Eu desejo a você toda a sorte do mundo Pra você ganhar os 60k e deixar um boneco bem bonitron Porra 60K, 60k, nossa, mas meu K. chá vai ficar bonito demais Bota até Caralho. a calça do anjo nele agora Ó, que isso Aí ninguém vai matar não oh, ó, bugando, Bugador safado de ceniário, ó. Bugador safado Como de seriário Aí eu vou entrar na parede mesmo Agora eu sou a per per personificação da parede Valeu é, seu puto, vou ficar e deixo por aqui Valeu, galera. valeu Tamo junto